Beleza, cambada? Seguinte, já que eu falo sobre Linux estou falando sobre processadores AMD e da Intel e sobre games, olha que interessante esse portátil que eu encontrei no Indiegogo. Bom, ele é um videogame portátil que utiliza um processador da AMD, roda Linux, e é legal que ele permite você rodar os jogos da Steam, conectar ele na TV, com o teclado e com o mouse, e pelo que eu entendi, dá para rodar até emuladores. O legal é ver essa garotada nova Procurando por jogos da década de 90 em diante. Isso é uma prova de que as pessoas querem os jogos antigos. Nós passamos a acreditar que as pessoas não iam gostar mais do tipo de jogo que nós jogávamos na década de 90. E repara, é garotada que quer jogar isso. Eu que há um de jogos e você pode jogar jogos de 1990. Até o lugar de AAA game. It's good um, and it's quite comfortable to hold in the hand, it's not as heavy as you think it is. You can plug in a mouse and keyboard to it with a USB hub. So it's pretty nice. Yeah, I liked it really much. It looked very promising, it seems rather powerful, it's really a promising solution for mobile gaming with the real PC experience. Using Steam, you can just take your safe games with you and play along. É isso aí, eu só queria mostrar isso para vocês. Um abraço e fala!